Fala rapaziada, beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo dos Pro Players da NTZ Sim, voltei aqui de dentro da NTZ de novo pra mostrar pra vocês Mais um ataque da hora demais, feito pelos caras que entendem, né? Tô aqui com um brother pra mostrar pra vocês, mas calma aí que hoje a gente vai aprender muito aí Sobre mineiro e quem sabe um pouquinho de rogue também Então se liga só, hoje eu tô aqui com meu brother, Celinho José Celinho <risos> Tá aqui não. É isso, rapaziada. Hoje o clima tá mais divertido aqui. O negócio é o seguinte. Trouxe um brother, o Celinho, aqui pra mostrar pra vocês como funciona um ataque que eles estavam treinando aqui. Eu tô só abzoeando lá, falando, ó, oh, esse ataque aí acho que vira, hein. Então, ele vai mostrar pra gente aqui, meu brother Celinho. E mano, José é não não, não, não é, José tá é Celinho, Celinho, mano. Brincadeiras internet. Tem um mano aqui que tá dando risada pra caramba. Parece aqui, mano. Parece aqui, ó lá. E aí a gente tá nas brincadeiras internas aqui, zo zoando um pouquinho. Mas é o seguinte, hoje o assunto é sério, o assunto é ataque de pro player, um ataque diferenciado, outro nível, nada igual do que a gente faz aqui no dia a dia, e que vocês podem aprender aí com os caras que manjam demais. Então hoje você vai mostrar pra gente um ataque que você fez, num cara conhecido também, pra gente tirar um barato, dar uma zoadinha de leve. <risos> <Você me> Sempre deu <risos> uma zoadinha de leve. Mas acho que a ideia é mostrar como você pensa, ou como você pensou pra entrar nesse tipo de ataque, pra galera de casa poder ver e falar, hum, então na hora que eu for entrar com esse ataque, eu penso mais ou menos. Menos assim pra ver se vai, vai fazer igual. A ideia é copiar você. É bem isso mesmo, na caruda. Pode ser? Pode ser. <risos> cara, mó sério, vou dar um medo. O é. cara vai me dar um soco a qualquer hora, vai saber. A ideia é dar uma, uma ideia de como você analisa a entrada. Tranquilo. Aqui, ó, eu usei um balão pra ver se tem na preta, porque eu ia usar um baby pra funilar essa lateral, pra rainha não rodar. Que eu quero quebrar o muro da torre arqueira aqui pra dar acesso meio. ao CV, ao castelo. E também ele acho que tem uma falha aqui que tá indo. pegar a inferno também desse corredor aqui. Dá pra pegar tudo ali, né? Isso. Pega bastante coisa aqui no meio, né? Castelo, CV, uma besta em TI, inferno. besta, Isso. boa. Aí eu usei só um maguinho final lá aqui um acampamento só para garantir que a rainha roda. É, ra rainha entra no corredor? Para entrar para não rodar, né? Isso. Show. Aí, vou dar play aqui. Bebê Dragão é muito bom, né, para fazer esse, esse afunilamento Sim. também, né? E o Bebê Dragão mitou aqui não tinha nenhuma defesa, ele levou bastante coisa. Deu para levar tudo ali. Devo até o canhão. Caramba! Eu joguei um quebra teste, talvez ver se tem uma bombinha. Já limpando ali com o mago, né? Pra não dar problema. jogar? Joguei três pra quebrar, porque não tinha nenhuma defesa, mas acabou que sabia se a sola lá tinha né? gente então ali. Pegou, pegou. Aí eu joguei mais dois na fúria pra quebrar o, o muro e já matar o castelo que saiu. Ah, tá. Sim, sim, sim. É, a fúria já ajuda também, né? Isso, pra adiantar. Show. Eu guardei de gelo, eu não joguei o veneno, porque ele não dá dano. Eu guardei o veneno pra heroína, que ela dá um dano alto. Hum, Aí tá. ela não, não vai tirar muito a vida da minha rainha. Dá pra ir com ela bem, né? Ainda. Isso aqui abriu ali, abriu certinho, né? No lugar Sim. que você queria passar, eu poder pegar tudo, acessar tudo ali. O né? Porque eu joguei um certo pra adiantar um pouquinho já. E o Bebê Dragão mitando ali, levando Sim. tudo ali. Agora fiquei que dois beleza. balão aqui pra levar a torre de bomba, porque eu vou spamar o mineiro aqui. Ah, Aí tá. eu não queria jogar uma cura muito cedo aqui, então eu já quebrei o. Já a evita torre de essa, bomba. essa utilização, né? Isso, quebrei a torre de bomba já. Com um balão, aí eu posso tirar mais pro muito, meio né? do, do layout. Boa. Aqui em cima eu já tô. Já tá com o barraco barra. Eu barraca. já soltei a barraca ali para afunilar essa lateral. Então, eu joguei o rei aqui para levar o rei inimigo para não travar o mineiro. Hum, boa. Aí o rei vai levar o rei inimigo, aí já vai estar tá afinalado aqui para jogar os mineiros tudo pro meio. Já né? vim de aqui, né? Isso. Na diagonal, né? E é o mineiro, se você afinelar certinho para ele tá estar dando no layout, não tem, que segure, não tem como segurar. Não tem como segurar, né? O bonde dos magos aqui afunilando tudo. <risos> Sim, dando aquela limpada na pecona ali ajudando também. E vem o... Agora vem os bogs. Isso é Aqui é, é bom você entrar com os mineiros rápido para a rainha ficar viva. Porque aí Aqui eu usei o poder da você rainha, ela. aí as defesas todas focaram no mineiro e aí a rainha acabou ficando viva até o final do ataque. Nossa, muito bom né? Aqui é tudo que você joga... queria né? Isso, aqui eu joguei a heroína para levar as defesas de dano lateral, para o mineiro continuar no meio do layout e, e finalizar as defesas. Cara, é muita coisa. Aqui aí você vai eu... controlando isso. só. Isso, né? é, controlando as curas. né? Aqui eu uso, levo umas, defes... umas limpezas, tipo servo, mago... Pra, pá, pra ir empana, para limpar essas laterais. Né? Isso, que fica para trás. É, porque sempre sobra alguma coisinha e atrapalha o ataque no final. Sim, tá, não dá feio tá, o então. time. Aí tem as tesas. Nossa, mas como cai rápido, né, cara? É, o poder dele é ainda tá muito forte. Aí é só limpeza. Maravilha. Legal. finalizou o layout. Cara, muito rápido, né? De que, que é esse layout aí? De que, que é essa conta aí? Ah, o Marinal foi ripado, né? Marinal foi ripado. <risos> <risos> Vapo! <risos> Maldade, mano. Aí limpou aí GG, né? Sobrou ainda Guardião, Rainha, Heroína, um Monstro. Heroína. De é louco, mineiro pra caramba. GG no ataque, né? Maravilhoso. Cara, esse é um ataque que, que dá pra galera tentar também? Você acha que dá pra aprender? Ah, tranquilo, com treino, mano. Só treinar e dá pra fazer. fazer. Nesse ataque também, a entrada é o mais importante? Aqui é o, o essencial. Do, é o afunilamento pros mineiros para ir manter dentro do layout. Então, aqui, que eu usei a barraca, que ela é muito boa para limpar a lateral. As toda, laterais. Entendeu? E o alto lateral se afunila com a rainha, que é essencialmente você leva o CV, aí levou o CV e afunilou o lateral pra despalmar mineiro para o meio que fecha. Nossa, é loucura. É porque ele fica só trabalhando ali no meio. Não tem mais nada que distraia as laterais. Que loucura, né? E a rainha, com a entrada, você leva muita coisa ali de diminuir o dano que vai sofrer, né? Os mineiros. Caramba, tá forte demais. 25 mineiros, mano. Loucura aí, ó. Vocês Gostam dos ataques de mineiros aí? Muita gente curte também, quer aprender ou curte, não sabe ainda. Acho que essa é a melhor dica aí que a gente pode ter. Com um cara que manja bastante aqui, tá preparando os mineiros pro, pro qualificatório? O que você acha? Vai dar bom? É, nós estamos treinando tudo aí. Tem que ter uma, varia, uma variedade, né, do é, ataque? A gente analisa o layout, vê o que é melhor para aquele cada layout e. Ataque, não Uma dúvida aí que eu acho que surgiu aqui, na hora dos ataques lá no, no Mundial, na qualificatória, vocês é, olham a vila e a, o layout fala, o layout aqui acho que é melhor pro Celinho, é melhor pro Berna. É, ou é, cada um escolhe o seu e. Não, tipo, a gente. Cada um vai analisando os layouts. Daí ele, ou, cada um fala assim: ah, isso aqui é, tá melhor para mim. Daí ele fala a estratégia, todo mundo concorda e aí ele vai naquele Se então. concordar, vai que vai, né? Porque é. aí tem certeza que é melhor para ele do que pro outro. Sim. Show, maravilha. É isso. E aí, você acha que dá pra gente beliscar aí no. Qualificatório já pra ir direto. Eu falei pro, pro Bernie: e aí, Berna, vamos muito na Polônia esse ano? Eu falei, não, vamos uma vez só. <risos> Meteu o louco já, falou, não, é uma só, só uma Acho que dá pra, dá pra garantir antes dessa, dessa vez, né? Ah, eles estão tá focado, tá treinando pra Tô isso, treinando né? pra caramba É, eu tô de, de prova aí, os caras, cheguei lá pra conversar com os caras é uma concorrida, mano Porque eles estão treinando ali, não dá pra atrapalhar muito não Pra roubar eles aqui é uma treta, mano Mas, mas é bom, né, cara? Tem que chegar lá afiado Porque a gente viu que o nível é muito alto, né, mano? É, uma coisa que a gente pegou um pouco ano passado Que é os layouts mas agora esse ano A gente tá fazendo bastante layout Até tá, o Bernard não fazia layout Ele é, tá verdade, fazendo, ele tá limitando os layout, hein, ó Tá mandando tá bem, um layout, né daí. Caramba, é, porque a gente viu que o ano passado deu, os layouts estavam bem, bem feitos também, estavam defendendo bastante é. também, tava complicando. É, tem que, tem que ver, por isso que foi bom, a gente até falou, pô, foi no Mundial, mas não ganhou. Pro o brasileiro eu gosto de ganhar, né, claro. Mas foi bom para experiência e para ver onde estava precisando ah, melhorar. Ah, já, tá, já foi o é, ótimo. É, vocês são os melhores do mundo, né, cara, pelo amor de Deus. Então fica difícil. Mas é show de bola, espero que a gente classifique lá rapidão e poder garantir, garantir a vaga pro novo. Mundial, para poder ir treinando <risos> até o Mundial, né. Isso. Quando chegar lá, a gente tá lá pra poder acompanhar a rapaziada imitando nos, nos layouts e nos ataques. É isso, mano. Obrigado mesmo pelo seu tempo, mano. Valeu mesmo, de verdade. Tamo junto. É isso, mano. Mais um Pro que veio aí mostrar pra vocês como o ataque, como foi o ataque dele. Maravilhoso. Vou tentar. Se eu não fazer direitinho, eu vou tomar um puxão de orelha. Mas tá tranquilo. É isso, mano. Mandar um abraço pra todo mundo aí. Um salve pro aí, panarquia Anarquia. É nóis. É isso, rapaziada. Então é isso. Tamo junto. Fiquem aí, ó. Manda aqui nos comentários quem você quer ver aí. Quem é o próximo Pro Player que você quer que eu converse. Então é isso. Tamo junto, é nóis, falou Fui